Estou de volta e vamos analisar o Bitcoin e mercados. Tem muita coisa importante que eu quero mostrar aqui para você nesse vídeo, como essa Golden Cross que tomou forma para o Bitcoin, o que, que isso significa. Também quero falar sobre médias importantes aqui da sp 500 que estão prestes a se cruzar, também falar sobre o DXY, comentar também sobre a fala do Jerome Powell, o que eu achei dessa fala de ontem, andei com a saúde um pouco debilitada aqui, mas já estou de volta. Então, vamos dar uma olhada em tudo isso, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, está acompanhando há mais tempo, já deixa aquele like para apoiar, não pode esquecer, é muito importante mesmo, e participe também aí das comunidades, se você ainda não está participando, se inscreva no canal, né? ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Então, vamos comentar aqui sobre o Bitcoin, pessoal. Só um lembrete rápido aqui, uma dica, quem não assistiu ainda o vídeo do professor Edgar Moraes, eu vou deixar o link aqui em cima, muito bacanas análises do professor Edgar Moraes aí, tá? Então, vai lá, deixa aquele like, comente abaixo aqui, tá? Realmente são análises bem interessantes que podem ajudar você aí, com certeza, a ter um resultado melhor no mercado, tá? São dados importantes que o professor Edgar traz aí nos, nos, nos vídeos, né? Então, caras, vamos falar sobre o Bitcoin aqui, mas rapidamente quero comentar antes sobre a... a fala do Power, né? Vamos comentar sobre isso aqui, começar o vídeo falando sobre o que, que ele falou aqui nessa, nessa... nessa. foi um discurso, né? Foi mais uma conversa ali. E o mercado viu isso como muito, assim, uh, dovish, né? Ele falou que a inflação está sob controle, agora estamos, a princípio, né, estamos num processo deflacionário, aqui agora, enfim, está tudo sob controle. O mercado viu muito como, como isso, né? Apesar do que ele ter falado que uh, não vai reduzir, não vai cortar taxas de juros, né? A tendência é que as, essas taxas, elas aumentem e este, fiquem altas por bastante tempo, né? Essa foi a principal uh, mensagem, eu acho aí, mas ele comentou muito sobre inflação, que acha que as coisas estão sob controle, ele não comentou muito sobre mercado de trabalho, não quis dar o braço e torcer ali sobre isso, tá, pessoal? E o, e o mercado, uh, para mim, assim, foi um tom, eu diria, mais, mais rockish, tá? Muita gente tá falando que foi, foi dovish, eu tô achando que foi mais rockish, mas depende muito como você está enxergando as coisas, né? É, eu acho que o mercado está muito assim achando que o que o, o John Paul está blefando na, nas falas dele, que ele está assim não falando sobre uma coisa que mercado assim não isso não vai acontecer, sabe? O cara de repente o banco central americano mente tanto que que acaba que o mercado acaba não acreditando muito, né? Mas tem uma coisa que que você pode para poder tirar limpo o que que está acontecendo aqui que eu acho que é bem importante é realmente aqui as taxas, dos títulos aqui de dois anos, tá? E realmente que a gente pode ver que isso aqui está aumentando, tá bom? Isso aqui mostra que o mercado... Ah, isso aqui não mente, tá? Isso aqui não é um mercado, não é especulação. Isso aqui realmente é, é o, o mercado, enfim, é avaliando o que, que ele espera para a inflação aqui, para os próximos passos, tá? Então a gente está aumentando isso aqui, isso aqui é um sinal bearish para SP500, tá? Então prestem bastante atenção aqui na, na, no no tesouro de dois anos Estados Unidos porque isso aqui não mente tá pessoal o mercado as pequenas podem enganar você mas isso aqui não tem como enganar tá bom e pelo que eu estou imaginando aqui o a, a, a, os títulos aqui estão mostrando que vai ter mais aumento de inflação e aumento de, de das taxas de juros e também mais inflação é o que eu tô aqui a, a, estimando tá eu acho que a inflação ela não atingiu um pico tá essa minha a minha minha percepção aí e tem alguns motivos por isso que eu quero mostrar para você rapidamente aqui Quais são eles? Né? O primeiro eu já comentei para vocês que os Estados Unidos está endividado, uh, as, as pessoas estão endividadas, cartão de crédito, enfim, empresas estão endividadas devido às, às condições financeiras anterior, anteriormente. Era muito fácil você ter, ter no caso, uh, é, crédito, né? era muito fácil você pegar dinheiro emprestado, agora têm, as empresas né, têm que pagar, imp, pagar juros altos por esses empréstimos que elas não, ainda não pagaram. Né? Então esse é um fator é, importante. a saúde está um pouquinho complicada ainda. Então um, a, a questão da dívida isso vai impactar diretamente o quê? Vai impactar aí a inflação sobre serviços na minha opinião, tá? Então para mim a redução do, da, da inflação sobre serviços não ocorreu ainda e eu acho que não vai ocorrer, tá? Essa é a minha visão. E sobre produtos, né? Produtos que que é o CPI aí, que mais uh, contempla, eu acho que temporariamente a gente teve essa redução mas muito devido ao fato também é petróleo, outros itens aí que, que cai, também caíram, né, no caso, né, o, pre, o preço aqui, né. Falando um pouquinho mais sobre petróleo, posso até puxar o gráfico aqui do petróleo para a gente dar, dar uma olhada nisso, tá. Deixa eu ver se eu tenho um gráfico aqui aberto. Uh, o petróleo caiu bastante, mas está numa região de suporte aqui agora, é muito importante. E eu acho que o petróleo está a ponto aqui de retomar essa alta. A minha expectativa é que o petróleo voltar a subir. Uh, a gente está vendo também... A questão lá nos Estados Unidos que os, uh, o estoque de petróleo lá né, dos uh, do Estados Unidos, né, no caso aqui tem até um, tem um, tem um gráfico aqui que mostra exatamente isso, deixa eu ver se eu acho aqui para você. Uh, cadê meu gráfico de petróleo? Aqui, ó o gráfico de estoque de petróleo nos Estados Unidos está caindo. tá Então, os Estados Unidos ele foi conseguindo manter, reduzir aqui né, a questão do preço do petróleo, usando seus, seus próprios estoques aqui também. Mas, na minha, na minha opinião, aí a gente vai ter... A gente está voltando daqui a pouco lá no, no verão europeu. Eu acho que a guerra lá na Ucrânia, tudo isso aí vai voltar a esquentar de novo, tá? Junto com o verão. Agora, o inverno, as coisas ficam um pouco mais paradas aí, mas acho que a tendência é as coisas piorarem, é o que eu estou imaginando para o ano de 2023, com o petróleo voltando a subir, né? Então, os estoque dos Estados Unidos acabando, guerra começando. Para mim, as commodities vão voltar a subir de preço, tá? O DXY vai ter que voltar também, que já está voltando, na verdade, eu comentei para você sobre isso, tá? Cadê o DXY aqui? Cadê o gráfico? São vários gráficos que eu estou aqui aberto aqui nesse momento. DXY está numa região aqui agora uh, mostrando força, né? Provavelmente aqui buscando um suporte nessa essa região... Então, para mim, pessoal, acho que não tem... É, é, falar, falar de bull market é eu acho muito arriscado, tá? Se você quer surfar essa tendência que o Bitcoin, SP500, está fazendo, eu acho que não tem nada errado. Você está tá, tá ao certo, na verdade, surfar essa tendência. Mas gerencie o seu risco, pelo amor de Deus, tá? Porque se isso aqui for só um rally de bear market, de, de bear market mesmo, é, o que pior pode, pode acontecer é você ficar preso na região aí dos 23, 24 mil dólares, tá? Tome muito cuidado para você é não ser é, pego aí porque caras um rally desse aí pode realmente fazer você ficar preso por muito tempo, tá? muito tempo mesmo e, e ao meu ver está entrando está entrando uma recessão nos Estados Unidos muito em breve aí tá uma, uma crise muito grande é a forma que eu estou enxergando aí a, as coisas tá bom já falei em vários vídeos sobre isso um, é a minha visão comente abaixo aí nesse vídeo se você concorda ou não concorda se você, se você acha que está de fato entrando aí num bull market dos mercados do S&P 500 eu não estou acreditando muito nisso, tá? Agora, uh, se esse pequenos mostrar muita força, eu vou mostrar para vocês aqui o que, que tem que acontecer para eu poder mudar um pouco a, a minha ideia, tá? Que vai ser difícil, realmente preciso de mais provas ali, realmente que a gente está de fato entrando no boom market, uh, Não só tendências médias, enfim, a gente está, obviamente, uma tendência de alta, tá, pessoal, muito, muitas coisas boas. Muitos indicadores bons aí, mostrando que, que a gente tem uh, um upside muito bom aí para os mercados, mas a parte macro, a parte macro aí, né, para mim mostra que há vários problemas, inclusive aqui na SP500, se a gente puxar o gráfico aqui da SP500, se eu puxar de novo aqui o gráfico para mostrar para vocês, uh, nesse, nesse momento que o preço aqui subiu bastante, né, Acabou subindo. A gente viu aqui várias uh, inside, inside traders lá nos Estados Unidos, né? Que quem não sabe, as empresas elas, uh, quem quem faz parte do, do da, da, das empresas dos Estados Unidos uh, quando faz, realiza vendas ou compras das ações das empresas, tem que é por, é por obrigação legal tem que divulgar essas operações. Né? Então tem aqui um, inclusive um gráfico mostrando sobre isso aqui, ó, que ver se eu acho aqui o esse gráfico, acho esse aqui, mostrando que Uh, com esse pump que a gente fez de janeiro aqui agora, para SP500 uh, muito, muito aqui, inside, inside, insider trader aqui, né? que são aí ó, são di, di, uh, diretores, enfim que tem 10% ou mais da, das empresas venderam muito aqui nessa região, então o smart money, que sabe o que está para acontecer com as empresas, está vendendo essas ações, tá então esse é um ponto importante aí, que você tem que prestar atenção, uh, se o smart money está vendendo uh, as ações, aí realmente tem algo, tem algo estranho, né? É, não tá muito não eles não estão comprando comprando essa subida da SP500. esse é o ponto principal aqui tem um outro gráfico mostrando também aqui ó Insider trading activity aqui follow the smart money os caras estão vendendo vendo aqui venda mais venda do que compra tá então a gente pode, pode você pode acompanhar nesse nesses nesses uh, aqui por exemplo se tem mais venda ou mais compra acontecendo tá bom Eu posso deixar todos esses links aqui abaixo na descrição vou deixar aqui nas fontes do vídeo para você acompanhar também Aqui tem outro uh, uh, outro site que eu achei também aqui a gente pode pode ver o pessoal vendendo ó, vendendo vendendo vendendo sabe? só vejo venda aqui praticamente tem uma duas uma, duas compras tá então o smart money não está comprando quem que está comprando essa alta aqui né então é, eu acho difícil assim tome cuidado para você não ficar preso num, num topinho aí esse é, meu, é, é o ponto aqui também que eu quero comentar para você. É, então, se você estiver na operação de compra, é, long aí que seja, trabalhe com stop loss para você acabar não, não tendo problemas aí, tá? Não, não existe problema nenhum você surfar essa onda, essa tendência de alta desde que você esteja aí com gerenciamento de risco em dia, tá bom? Então, é, ao meu ver, aí, SP500, é, é, esse é para mim o rally de bear market que eu estou vendo aqui agora, tá? Então, como que eu vou quando eu vou mudar a minha opinião aqui em relação a SP500, né? O que precisa acontecer aqui agora? Primeiro, a gente fechar candles aqui acima da região dos 4.200 pontos. Eu comentei para vocês que é a região que eu é, eu estou aí, de fato. Um, é, se vocês pequeno começar a fe, fechar candles importantes aqui acima dessa região dos 4.200 pontos, eu já vou começar a olhar, opa, tem algo que eu não estou enxergando aqui. Né? Tem outro fator também aqui, que são as algumas médias importantes. Só mostrar para vocês aqui. Algumas médias importantes aqui, então. Que eu coloquei aqui ó, são essas duas médias. Deixa eu ver se foi nesse gráfico. Não, não foi nesse gráfico, não. Espera aí. Eita, será que eu perdi o gráfico? Só um momentinho. Deixa eu recuperar esse gráfico aqui. Agora sim. A média aqui de 21 semanas uh, e a média de 20, 50 semanas aqui. Se, se essas médias aqui cruzarem, nessa né? média aqui de 21. Semanas cruzar para cima da média de 50 semanas, a coisa pode ficar interessante para esse pequenos porque olha só sempre que isso aconteceu no semanal, olha aqui, ó semanal desse 500 a gente teve um cruzamento aqui ó nessa região, a gente entrou numa subida muito forte aqui para esse pequeno, aqui também a gente teve vários cruzamentos essa média de, de 21 com a média de 50, aqui outro cruzamento, né? É, que mais aqui para baixo a gente pode ver vários cruzamentos que também aconteceu, também mesma coisa, M uma subida muito forte quando isso aconteceu. Tá, então, a média de 21, 21 semanas aqui cruzando para cima da média de 50 semanas é um sinal bastante bullish aqui para esse pequeno isso aqui acontecer. Tá, isso aí para mim mostra assim, que a gente pode, pode entrar numa tendência muito forte aí de, de alta, né? mas tem que tomar cuidado porque essas não, não quer dizer que o passado né, que aconteceu aqui que vai de fato repetir aqui uh, uh, no futuro. Tá? Mas se obviamente isso aqui acontecer, tem grandes chances. Aí, né? É mais um sinal que a gente pode ter se o preço continuar subindo aqui realmente mostrar que a gente pode, aí, então, uh, de fato, reverter essa tendência aqui, digamos, entrar numa tendência forte de alta, né? Isso que eu, essa é a minha visão. Mas, para mim, tem que ficar acima dos 4.200 pontos e a gente ter esse essa, essa cruzamento de médias aqui é importante. Lembrando que também uh, tem uma média importante que eu tinha mostrado para vocês aqui, que é a média de 21 meses, né? 21 meses, né, com essa média aqui. Agora, agora esse pequeno está acima dessa média. Enquanto ela estiver acima dessa média, que ela está segura, mas essa média que está agora em 4.025 pontos, tá? Então, fechando o mês, o mês aqui de fevereiro acima dos 4.025 pontos, aqui na minha opinião, acima dessa média é um sinal é, muito bom para as pequenos tá? Então, de olho aqui agora, porque esse esse aqui é um indicador, né, a média que mostra que a gente precisa que a gente pode ter, então o famoso beijo da morte, né? Que tá aqui, a gente tá numa indecisão, vai, não vai, não vai. Então, esse mês aqui, a gente tem uma ideia se a gente vai ter, então, esse, esse, esse beijo da morte aí tomando forma. Então, para mim, o fechamento de fevereiro tem que ficar acima da região dos 4 mil, 4 mil pontos aí, para a gente poder ter um pouco mais de tranquilidade no mercado e acreditar que, que possa subir, tá? Eu vou achar estranho isso acontecer, mas ficarei de olho e avisarei vocês à medida que eu ver isso acontecendo, tá bom? Então, caras, vamos falar aqui agora, então, sobre o Bitcoin SP500. Vamos entrar aqui direto uh, no Bitcoin, então. Uh, o Bitcoin, cara, o que eu estou de olho agora é o seguinte, o Bitcoin, basicamente, uh, ficando acima da região dos 22.700 uh, dólares aqui, né? É, ele está seguro, tá bom? Mas começar a fechar candles aqui de 4 horas abaixo dessa região aqui dos 22.600, é melhor ainda, tá? Uh, abaixo dessa região aqui dos 22.500, inclusive coloquei um alerta aqui para mim, ó para mim é um sinal de bastante perigo, tá bom? No semanal aqui, a gente tem fechamento de candles importantes aqui para o Bitcoin. É, a gente pode dar uma olhada aqui nesses. Uh, que, desculpa, no mensal, no mensal tem fechamento de importantes aqui, a gente viu que o, o, um, o Bitcoin, deixa eu dar uma olhadinha aqui certinho. Uh, a gente foi no semanal que isso aqui. desculpas é para vocês aqui, ó exatamente. Então aqui, ó, no, no, uh, no semanal a gente fechou esses últimos candles aqui, ó, nessa região dos uh, 22.700 dólares aqui. né Então se a gente começar a fechar muito abaixo essa região aqui dos, dos 22.600, para mim é um sinal de bastante perigo. e Ainda mais se a gente fechar a semana abaixo disso. Tá? A gente vai estar estamos fazendo uma correção, iniciando uma correção aqui no semanal. E, na minha opinião, essa correção pode ir lá para casa dos 21.000 20.200 20. dólares, algo assim, tá? Então, a gente puxar a Fibonacci aqui desses, desses fundos aqui que a gente fez, tá topo, seria o Bitcoin ir para casa aqui dos 21.300 dólares aqui, né? Retestar, é, voltar a testar aqui essas, essa linha de impor, importante, inclusive, aqui de que ele acabou rompendo aqui né no, no gráfico logaritmo, tá bom? Então, para mim, aqui tem que cuidar agora a região dos 22.600 dólares, tá? Botei aqui uma margem maior, 22.600, fechar quenos abaixo, para mim, é bem uh, perigoso, tá? E de fazer aqui esse pivô... É, no Bitcoin, se a gente fizer esse pivô aqui, então, para mim, a gente vai ter essas, esses alvos aqui, seria basicamente o primeiro alvo aqui desse pivôzinho, se a gente fizer, ó, seria o Bitcoin voltar para casa dos 21.600, esses esse topo anterior, né? e segundo alvo seria que, então, o Bitcoin voltar para casa aqui dos 21.000 dólares, essa faixa aqui de, de, de preço, tá? Então, é, vamos ter que acompanhar se o Bitcoin vai fazer esse, esse, esse pivô aqui de, de... esse pivôzinho aqui, pessoal, que estou de olho aqui agora, ó, basicamente isso, tá? Vê se ele vai fazer isso aqui. Né? se tiver confirmado esses são os alvos que eu tenho para você você pode também se quiser se quiser acompanhar aqui a extensão Fibonacci são outras regiões que você pode avaliar para botar alvos aqui caso você desejar entrar no short que é mais arriscado obviamente tá no short aqui a gente vai ter uh, a gente vai ter aqui no caso mais uh, um pouco mais arriscado aqui fazer short Bitcoin se você quiser uh, Entrar uma operação aqui mais seguro, esperar um pouquinho ver o Bitcoin voltar nessa zona e ver se talvez uh, aproveitar um pouco dessa, desse potencial, dessa potencial tendência de alta. Porque eu acho que sim, o Bitcoin, mesmo, mesmo numa situação uh, ruim, aí, o Bitcoin tem potencial de testar aí a região dos 25 mil dólares, tá? 25, 20, 25, 20, 26 mil dólares. Eu posso até mostrar para você aqui nesse vídeo, porque eu acredito que isso pode acontecer ainda, tá? Só que para mim, existe uma. Para poder subir mais aqui, pessoal, o Bitcoin tem que pegar um pouco mais de liquidez, tá? A gente tem que realmente, uh, com certeza, inclusive nesse momento que a gente pode ver aqui no, no, no, uh, no TRDR, a gente está vendo que tem muita gente fazendo long que o Open Inter subiu muito forte, né? Junto com o longo short isso aqui é um sinal de bastante risco, na minha opinião, tá? Então mostra que o pessoal ficou muito bullish nessa região aqui, tem muita hora de venda nessa zona aqui dos 20, 23 mil e duzentos dólares, tá? Então, para mim é um sinal de bastante risco. que o sentimento piorou bastante o Bitcoin. High Block também mostrando aqui para mim, é 12 horas aqui. Aqui eu já tinha mostrado vocês BitMEX. Né? Tem liquidez nessas zonas aqui, até a região dos 21.200 dólares. Tem liquidez aqui no High Block. Eu vou botar os números aqui do lado para você dar uma olhada. tá E também tem aqui ó no, no, no, no 12 horas que formando bastante liquidez na região dos 22.300. Tá? Então tem que cuidar aqui. O Bitcoin pode dar uma, pelo menos um, bater nessas zonas aqui. Tá formando aqui desde mais acima, mas tá aparecendo aqui que não tá com muito cara de pegar aqui essa, essa região, tá, pessoal? Eu fechei esse short aqui pro Bitcoin, que eu tava, tinha aberto no último vídeo, né? Tinha, tinha um short que eu acabei tendo ganho nesse short, mas eu fechei porque essa formação que o Bitcoin tá fazendo aqui era uma formação de cone que poderia mostrar uma reversão aí dessa, dessa, dessa queda, né? Então esse cone aqui, por exemplo, se a gente romper essa, essa linha pra cima, seria mais ou menos esse alvo aqui, ó. Se a gente fizer esse rompimento, seria então basicamente o Bitcoin buscar... Deixa eu até ajeitar isso aqui melhor se a Bitcoin buscar, nesse rompimento desse cone aqui, seria o Bitcoin buscar essas zonas aqui em cima, seria para a casa dos 24 mil dólares, voltar a testar a casa dos 24 mil dólares, tá? Então, por isso que eu acabei uh, cancelando esse short, vou esperar que se a gente vai ter esse rompimento dessas zonas aqui, tá? Para mim, um, um short aqui mais, digamos assim, mais uh, menos arriscado seria realmente o Bitcoin rompendo aqui essa região dos 20, 20, uh, 22 mil e, e 600 dólares, tendo uma resistência nessas zonas aqui tendo uma certa resistência né? e daí sim a gente pode tentar aqui buscar um short Bitcoin para voltar para esses patamares tá mas é um, é um short que contra as tendências principais você tem que estar ciente disso tá então sempre trabalha com stop loss aí é sempre importante ver risco retorno mas para mim sim a gente pode ter um risco retorno aqui se a gente buscar esse short nesse nessa nessa confirmação tá? se a gente fizer uma entrada por exemplo aqui próxima dos 22.600 dólares né se conseguir fazer essa entrada botar um stop aqui nessa última região que acho que já deixa um pouco um stop muito grande. Botar um stop aqui um pouco mais para baixo, né? 23.180, mais ou menos. Daria para a gente buscar aqui essas casas próximas aí dos 20.600. 20, já seria um, um, um short quase dois para um aqui para o Bitcoin, tá? Então, caras, basicamente por relação ao Bitcoin é isso que eu tenho para vocês. No curto, curtíssimo prazo, no curtíssimo prazo que eu estou é, falando uma, duas semanas, tá? Eu estou bearish com Bitcoin. É, olhando aqui uh, um dois meses eu acho que tem espaço pro Bitcoin ainda buscar a região dos 25 mil dólares 26 por que que eu acredito nisso né Tem muita liquidez nessa região dos 25 mil dólares tá tem esse topo anterior aqui também tá? acho que é possível isso aqui acontecer o Bitcoin ir buscar essa região High Block mostra que tem liquidez nessas zonas aqui e também tem algumas algumas algumas linhas importantes que eu tô acompanhando aqui ó essa linha essa linha aqui no do no um logaritmo aqui ó, tem uma região de suporte e resistência nessa linha, essa linha aqui de cima e aqui embaixo também tem uma linha importante também de suporte e resistência Então para mim essa, essa região aqui dos 25 mil dólares essa faixa toda aqui o Bitcoin pode vir buscar aqui tem liquidez para do mercado aqui nessa região ele pode bater aqui nessa região dos 26 mil dólares tá eu acho que aqui seria já uma região muito boa se o Bitcoin voltar aqui e voltar realizando muito mais venda aqui no spot, conforme eu já falei para vocês, já vendi aqui na região dos 23.300 dólares, estarei interessado uh, em vender mais se Bitcoin voltar a subir nessa região, tá bom? É, para longs aqui agora, cara, se entrar em long aqui na minha opinião, só se Bitcoin voltar aqui nessa região próximo dos 21.800, antes disso eu acho que vai ser complicado e eu vou analisar e voltar aqui e falar para vocês né, se eu vou estar interessado em comprar nessa região aqui ou não, tá? Uh, para short aqui agora, só se a gente perder realmente essa região ou subir muito aqui agora, né, que eu vou achar estranho se acontecer com o um sentimento ruim do jeito que tá, tá bom? Então, basicamente, o que eu tenho para vocês aqui no vídeo de hoje é isso, tá? acho que eu falei quase tudo, tudo uh, isso. Só lembrando você, vocês, se você quiser operar aqui, se você quiser shortar ou alongar uh, Bitcoin, ou então uh, SP500, índice commodities, eu vou deixar o link aqui embaixo para você... Criar sua conta PrimeXBT, tá? Leva um segundo criar a conta aqui, muito fácil, tá? A corretora é muito boa, você vai gostar de, de operar lá. É, você pode operar, então, Bitcoin, cripto, tem várias criptos lá e também uh, commodities, índices, tá? E Forex, exclusivo tem gente operando Forex lá, você pode uh, comprar e vender dólar uh, né, em relação a outras moedas. Então, bem interessante para você que tem aí experiência em outros, outros, uh, outros ativos aí fora cripto, tá bom? E pretendo amanhã, se tudo der certo, aqui que fazer um sorteio de 250 dólares aqui. 200 dólares aí de cupom, de bônus aí para você operar na corretora. O link aqui abaixo na descrição dá até 7 mil dólares para você operar na corretora Prime XBT, tá bom? Uh, caras, eu acho que eu comentei para vocês tudo que eu tenho aí, basicamente, tá? Então, acho que... É... Tudo que eu falei aqui, importante, já foi falado. É, se você quiser acompanhar também os trades que eu estou fazendo aqui, tem a planilha que eu estou compartilhando no grupo ali, vários trades que eu estou de olho aqui agora, né? Estou colocando aos pouquinhos lá. É, não deixe de se tornar também membro aqui do canal, tá? Ou, ou, ou VIP também. Tem um link aqui na descrição. Para ser VIP, é, é gratuito para três afiliados. Basta você estar tá operando aqui na corretora como a Primes ou outras corretoras. Tá, você faz o cadastro no site, então você tem aí acesso ao grupo VIP tá é, sem custo nenhum mensal ou se você quiser receber a ah, análise mais frequente aqui do Bitcoin criptomoedas ah, você pode se tornar membro aqui do canal que esses conteúdos ficam gravados aqui para você você pode acessar o tempo que você achar melhor tá bom então no mais é isso se você gostou do vídeo não esqueça de deixar aquele like para apoiar se inscreve no canal ativa as notificações e a gente se vê aí então amanhã para mais uma análise um abraço